da prisão. Portanto, esse é um caso que terá desdobramentos e a gente vai continuar acompanhando. Inclusive, já já no Jornal da Record, outras informações para você. Aliás, já está na hora do Jornal da Record. Eu estou indo embora, prometendo voltar amanhã às seis. Obrigado pela audiência, meu Rio de Janeiro. Seis em ponto, amanhã eu estou de volta. Uma boa noite. Fiquem com as notícias do Brasil e do mundo. Tchau, tchau.